Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste vigésimo terceiro domingo do tempo comum, Jesus apresenta as condições, as exigências para se tornar seu discípulo. É preciso desapegar-se do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs. É preciso desapegar Inclusive desapegar-se da sua própria vida e carregar a cruz e segui-lo. Isso me lembra São Francisco de Assis, acusado pelo pai de esbanjar os seus bens, um dia em praça pública, diante do bispo e de uma multidão, ele se despojou de tudo aquilo que ele possuía, tirou a roupa e devolveu para o pai e disse. Daqui para frente terei somente um Pai Pai Nosso que estais nos Céus Santa Clara de Assis, uma menina de 10 anos Menos que ele, assistiu aquelas cenas E ela se encantou com a atitude, com o gesto de São Francisco E também escolheu fugir de casa e começar uma nova vida tanto São Francisco como Santa Clara não se apegaram a si mesmos, mas entregaram a sua humanidade a Deus, ou devolveram-se a Deus para que Deus, na humanidade deles, escrevesse a sua história. E eles foram transformados em instrumentos de misericórdia, de amor, de perdão, de paz. De fraternidade, de solidariedade no seu tempo Como que nasceram de novo seguindo as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo Eles tornaram Deus conhecido no seu tempo A beleza, a grandeza de nosso Deus Por isso permaneceram na história e permanecem na história até os dias de hoje Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido